Com tempestades gigantes, ventos poderosos, auroras e condições extremas de temperatura e pressão, estão sempre acontecendo muitas coisas em Júpiter. Agora, o Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou novas imagens do planeta. As observações de Júpiter pelo Webb, vão dar aos cientistas ainda mais pistas sobre o que se passa no interior do planeta. As imagem foi feita em 27 de julho de 2022. A Grande Mancha Vermelha, uma famosa tempestade que é tão grande que poderia engolir a Terra, aparece branca nas imagens, tal como outras nuvens, porque refletem muita luz solar. Vários cientistas estão envolvidos no projetos de investigação. Que implicam um tempo de observação com o telescópio. Os astrônomos esperam que o James Webb possa obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas, mas também sobre a formação de planeta. Obrigado por nos assistirem, espero vocês em breve. Se inscreva no canal e deixe seu like.